Eu vejo a drag mais como uma afronta, digamos assim. Meu nome é Rodrigo, a minha personagem é Magenta Cianureto. Meu nome é Guilherme Cristino, o nome da minha drag é Isabelle Popovic. da minha drag, Magenta. Ele surgiu porque eu sempre gostei de filmes musicais e um dos primeiros musicais que eu, que eu assisti e eu gostei foi Rock Horror Picture Show. Tem uma personagem que se chama Magenta. E eu acho que tem a ver também com o, com a minha área, de, com a minha profissão, que eu, eu sou formado em design, né? Então tem a ver com a, com a cor também, Magenta. É, eu comecei a... a pesquisar sobre maquiagem acho que há uns oito anos atrás mais ou menos e eu não tinha muito muitos recursos digamos assim de maquiagem nem onde pesquisar aí com o passar do tempo fui descobrindo no YouTube algumas alguns vídeos e e fui me interessando e eu acabei eu, eu treinava muito em casa aí mais ou menos uns dois anos atrás eu comecei a a praticar maquiagem drag mesmo, e, e aí eu comecei a sair montado na, numa festa que teve aqui na cidade, na época, e desde então eu venho saindo sempre com essa personagem. Uh, surgiu pelo simples fato em que uh, eu olhava muito coisas antigas, por exemplo, a, a lei da abolição no Brasil, quem fez foi Isabel. E aí eu coloquei quando, quando eu comecei como transformista, Isabel. E uh, eu era da escola de samba. Minha drag surgiu do samba. E uh, coloquei o Beli pelo simples fato de ser bela. Aí gostei. Continuei a Isabelle. o Povik por causa do boom, boom já avantajado. Ou o Vicky por causa do wow longe saltos, tudo mais. Então, no começo, a minha inspiração foi mais é, um, filmes dos anos 80 de, de horror e, e é, trash, digamos assim. E com o passar do tempo, a gente vai se inspirando em outras coisas. Olha, acho que eu não tenho muita inspiração, não. Até porque ah, drag queen negra é muito difícil de encontrar. É... Mas uma das que eu gosto, assim, de me inspirar e dizer que alguma coisa é delas, que são duas, né, é tipo, nas minhas ações e o jeito que eu, eu me visto, características, é mais tipo Ludmilla e Beyoncé, sabe? A relação com o público, eu... tem muita gente que, que acaba conhecendo a gente, e adicionando e seguindo, e a gente não conhece a pessoa, então é uma, é uma, é uma sensação bem legal, assim, porque uh, eu faço drag pela arte, a minha, a minha motivação é pela arte, porque eu gosto de... de... sempre gostei de arte, de, de pintura e tal, então quando mais pessoas vão conhecendo a, a minha drag, pra mim é legal porque é como se as pessoas entendessem o que eu... Ah, ah a mensagem que eu quero passar. Eu, eu tinha muito medo, sabe, das pessoas não gostarem da minha drag, até por eu, por eu estar fora do, dos padrões. Mas as pessoas com o tempo elas vão, elas vão entendendo que não é só aquela pessoa que é magra, que é bonita, não é só aquela pessoa que, sei lá, loira do olho azul, digamos, que, que merece reconhecimento. Todo mundo merece ser reconhecido pelo que faz. Meu público é tipo, todo mundo gosta E quando chega na hora Tem aquele tipo Ai, fica comigo ou, deixa, uh, ou, por exemplo Nem pergunta já vai passando a mão Tu nem vê quem é que tu vai beijar A pessoa já te abraça, já te beija Isso são vários tipos de assédio que eu já sofri Sabe? Uh, Meu público é bem uh, Bem legal Porque eu gosto de povão né Eu acho que tipo escola de samba, tudo já é meio povão, já puxa mais a parte humilde. A dificuldade, na verdade, são os recursos que aqui, aqui na, no, na região é muito difícil de, de conseguir tudo e tudo é muito mais caro do que na capital, por exemplo. Então a gente sofre bastante com, com a falta de recursos. Maquiagem, é muito difícil encontrar maquiagem para drag negra. Uh, perucas, realmente não, não existem em Santa Maria. A maioria das perucas que eu tenho e faço é porque eu faço, eu compro as, as fibras e vou uh, fazendo. E acho que maquiagem também, assim, é meio complicado. É engraçado que no meio drag existe um padrão, assim como em toda a sociedade, existe um padrão. E a drag que é mais aceita, digamos assim, é aquela que é magra, alta, loira, de preferência. E, e as pessoas acabam dando mais valor a essas pessoas. Eu vejo que hoje em dia está mudando isso. De tudo que eu tenho contra mim, digamos assim, dos padrões, as pessoas ainda uh, dão valor ao, ao que eu faço como drag queen. Muito antigamente existia essa função. Ah, porque ele é preto, é negro, né? É gordo, é pobre e a, a, e ainda falavam assim. E por além disso, é viado. Existe muita gente assim ainda, mas hoje diminuiu bastante. Eu acho que o padrão de beleza não é tudo, gente. Não é tudo. Eu sou uma drag negra. Eu faço o que eu posso no meu rosto, porque hoje em dia é difícil encontrar uma maquiagem para uma negra, é difícil. Na maioria das vezes eu não tenho traços negros na minha drag pelo simples fato em que eu afino o nariz, não é isso, a, a, as, as coisas não podem acontecer de um jeito em geral. Mas se tu tiver o um foco em mostrar que tu é gordo e tu é negro, tu pode fazer as coisas e tu vai mostrar para o mundo que tu pode fazer aquilo, tu vai muito longe. Eu acho que hoje em dia a drag, cada vez mais, ela tem que ser um ser político. Ela tem que, que se envolver nas questões, sobretudo LGBT. Eu vejo a drag mais como uma afronta, digamos assim. Porque é engraçado tu pensar que um homem, Uh, tá se vestindo de mulher e ele tá, uh, digamos que coexistindo com o resto da, da sociedade, sabe? Então é muito legal quando a gente consegue entrar na, digamos que no meio uh, hétero ou, ou que não é LGBT Porque as pessoas veem que a gente não vai ficar quieto, a gente vai, vai, vai continuar lutando pelos nossos direitos Porque é, todo mundo gosta daquele gay que é discreto, que ele é o sigiloso, digamos assim e quando a pessoa vê aquela drag, ela chama atenção. E os gays afeminados também. A gente está lutando contra esse, esse medo, digamos assim, que as pessoas têm do, do, dos LGBTs. Na mídia local, o único, o único momento que a gente vê alguma notícia sobre algum LGBT ou é quando alguém morre, é espancado por homofobia ou transfobia ou lesbofobia, ou na Parada Livre, porque e, uh, quando aparece a parada, parada Livre na TV, eles levam mais pro caráter de festa, e a Parada não, é, não serve só para festa, ela serve pra gente se educar também. Um momento que, que para mim foi bem, bem impactante, digamos assim, uh, que eu me senti aceito como LGBT, foi que depois que eu contei pra minha mãe, a gente se afastou, que eu era gay, a gente se afastou bastante. E um dia, eu nunca mais toquei no assunto com ela, e a gente esqueceu o assunto. E um dia, eu estava namorando na época, e eu briguei com, com esse meu ex-namorado. E eu cheguei em casa chorando, e ela queria saber o porquê, e eu não conseguia falar pra ela. E daí quando eu falei pra ela, que, que aquela pessoa que, é, que era meu amigo até então, era meu namorado, ela disse, eu já sabia, eu já sabia, eu te aceito como tu é, então pra mim foi bem, bem legal, assim, ser, ser aceito. Foi, acho que no meu aniversário de 18 anos, foi a primeira vez que eu coloquei um, calço, um salto alto na minha vida. Foi um dia mais especial pra mim, porque minha mãe estava comigo e disse assim, ah, meu filho, eu já sei de tudo, a gente pode conversar? Podemos, aí foi que eu me abri para a mãe e eu disse, tá vendo isso aqui? Eu gosto de usar. Bom, eu sorri tanto, eu chorei tanto e abracei minha mãe tanto que até hoje é um dia muito especial para mim. Eu acho que a pessoa que ela quer ser drag queen, ela tem que ir e ela tem que fazer. Como arte mesmo, porque drag queen para mim é arte. Eu, eu faço drag expressar esse meu lado artístico então se a pessoa sente que ela, que ela tem vontade ela tem que se montar porque é uma experiência única só, só se montando para saber o, o, o, o, o quão legal é e o quão gratificante é no, no, no final do dia tudo que a gente passa é dor yeah. uh... Dor no pé, dor na cabeça por causa da peruca, as unhas, tudo no final vale quando a gente vê aquela pessoa feliz em nos ver, em ver, em ver a nossa arte.